Conservar prédios históricos, né amigo? Ajuda tanto uma cidade né, a contar um pouquinho da história dela. Aqui no Ceará nós temos vários exemplos, como Aracati, Aquirais, Sobral. Mas gente, em Granja, no norte do estado, alguns pontos, alguns casarões estão sofrendo com a falta de conservação. Alguns prédios até desabaram, é o que nós vamos acompanhar. A placa diz, arquitetura histórica pena que aqui o tempo pesou tanto que a casa caiu. Eu estava trabalhando, né, e foi aquelas primeiras chuva que deu muito forte. Aí a gente só viu, pá. Aí quando a gente veio olhar, foi a primeira parte que caiu, né? Essa segunda parte foi à noite. Deu outra chuva muito forte, com vento. E aí, quando faltou energia, a gente viu outro estrondo também. Esse é um dos prédios mais antigos do centro histórico daqui de Grande Uma casa com mais de 100 anos. Aqui morava uma tradicional família do município. Depois de uma forte chuva, parte da casa veio abaixo. A casa tinha sido desapropriada pela prefeitura há cinco anos, como mostra essa foto. O imóvel pertenceu ao bisavô do seu João. Eu senti como, acho que toda... A cidade, pois é um prédio muito antigo e bonito, né? Está sendo feita uma avaliação na parte estrutural do prédio para se tomar uma providência cabível a respeito do acontecido. Casarões e monumentos históricos fazem parte do centro de granja, na região norte. Prédios que já foram muito importantes para a cidade, como esse onde já funcionou a primeira cadeia pública e a Câmara Municipal. É um prédio que fica bem no centro da cidade, né? tem um visual todo maravilhoso, e tem um valor histórico muito grande para o município, muito grande. O apelo que a gente está fazendo, né, que a gente é gritante, é para que o IPAM, né, que se sensibilize com essa história toda. As casas são as mesmas, só essa daqui do, do, da cara de Saúde foi que transformaram, mas as casas são as mesmas. A Ponte Metálica, principal cartão postal de granja, também faz parte da história. Já foi via do trem que seguia de Camusim até Sobral, mas a antiga estação ferroviária está abandonada. Uma reforma até começou a ser feita, mas o IFAM embargou a obra. O IFAM nos informou que a obra havia sido embargada porque solicitou da prefeitura um projeto para análise prévia, porque é o IFAM quem, quem faz a análise e quem dita os materiais que devem ser usados, onde pode ser mexido, onde não pode ser mexido. Nós temos projetos de, de restauração, ah, para os, os os monumentos históricos, né, o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico do município. Ah, tanto é verdade, a gestão tem uma preocupação com esse patrimônio que já providenciou a restauração da estação ferroviária, da antiga estação ferroviária. O município fez toda a restauração com recursos próprios. Essa restauração foi autorizada pelo IFAM. Há apenas a, algumas coisas a serem é, é, feitas, né? a, de acordo com as exigências do próprio IFAM, mas já está sendo feito reajustes no projeto. Enquanto as reformas e tombamentos não acontecem, o tempo vai levando a história da cidade. Bom, o IFAM disse que a reforma da estação ferroviária de Granja foi embargada porque a prefeitura não havia apresentado um projeto de reforma do prédio. Mas agora, esse projeto está pronto e os trabalhos de reforma vão, foram autorizados. Apesar de ainda não ser tombada, a estação é patrimônio ferroviário e por isso fica sob os cuidados do IFAM. Bom, sobre a ponte metálica, o órgão disse ainda que existem estudos para tombamento e que o processo tramita em Brasília. Sobre os demais prédios, o IFAM informou que não foi feita nenhuma solicitação de tombamento. E que qualquer grupo formado aí por pessoas ou também associações pode fazer esse pedido.